Fala aí, seus bonecos, tudo bem? Tô passando aqui... <risos> não tá amarelo não, porque eu coloquei a borrachinha aí. <risos> Tô passando aqui, gente, pra dar uma satisfação pra vocês, né? É, esses dias eu não consegui fazer live. Né? Fim de ano, vocês sabem que é bem complicado, é bem corrido. Principalmente no trabalho, né? No meu trabalho tá bem, tá bem corrido, então tá chegando muito cansado, cara, de verdade. Pra poder deixar as coisas lá em ordem. É, nem dormia direito, então... Só queria dizer pra vocês que eu vou fazer live hoje, vou estar tá postando esse vídeo agora, hum, né, só pra dar um esclarecimento, vou estar, tá, não vai ser, ser edição, sem nada, vou estar tá fazendo live hoje e amanhã em nome do Senhor Jesus, né, se tudo der certo, vou estar tá fazendo livezinha hoje, vou sortear alguns codiguinhos pra vocês lá de ZP, de cash, tá bom, e, cara... Para vocês é, que me acompanham, os inscritos, os patrocinadores, os membros, o pessoal que apoia o boneco, colegas, amigos, né, simpatizantes, entre outros. Que até quem não gosta de soldado também, mas você está assistindo esse vídeo porque você gosta de me azarar. Então, <risos> hum, queria desejar um ótimo Natal para vocês, tá? Desejar e passem com a família de vocês, né? deem valor, porque 2020 foi um ano tão difícil, né? Foi, é bem complicado. Então, você tem que dar valor a quem está do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor, que querem seu bem. Isso é muito importante, tá? É, queria demais agradecer de coração mesmo. Vocês sabem que eu sempre sou sincero. Tento ser o mais, o, mais, o mais transparente possível nas minhas coisas, nas minhas falas, nas minhas lives. Então, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe demais vocês. dê saúde, dê sabedoria né, para a gente enfrentar mais o ano que está vindo. E se você puder, né? Separa um tempinho também pra Deus, né? Separa um tempinho também pra, pra agradecer, porque só o fato da gente estar tá vivo, né? Nesse momento, a gente tá poder respirando, né? É, acho que já é um grande, um grande milagre, um grande livramento de Deus na nossa vida, né? É, tantas pessoas, tantas famílias que perderam entes querido, pai, filho, filha, irmão, irmãos, avô, avó, né, entre outros, nessa pandemia, e a gente teve a oportunidade e a misericórdia de estar vivo nesse momento, né, então, queria agradecer, primeiramente a Deus por tudo, né, Deus é, poxa, Deus é tão bom, né, com a gente, a gente às vezes não sabe agradecer o mínimo, né, porque. A gente, que nem um... Tô mais desabafando aqui com vocês, né? Contando pra vocês a experiência. Você vê, às vezes, tantas pessoas poderosas desse mundo aí. Poderosas que eu diga assim, economicamente falando, dinheiro. E o dinheiro delas não, não puderam comprar um ar, né? Ou comprar o ar. O ar é de graça, o ar é, é, é dom de Deus, é dom da natureza. Então, né? o dinheiro não compra, né? O dinheiro compra tudo, mas não pode comprar o ar. Não pode comprar é, a vida, né? Então, a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem. Pelo ar, pelos, pelo, simples, pelo simples, né, simples fato de acordar né, na manhã e agradecer por mais esse dia. Não é mesmo? Então é isso. Obrigado. Deus abençoe demais todos vocês, todos os colegas, amigos seguidores, patrocinadores membros, todos em geral vocês são demais, muito obrigado mesmo por fazer parte disso é, busquem a Deus, separem um tempinho para buscar a Deus, para agradecer a Deus nesse Natal também, não, não só agora mas acho que, né, todo dia toda semana, Deus tem que ser essencial nas nossas vidas, né porque sem Ele a gente não, não é nada né? independente de religião, independente de qualquer coisa né? a gente tem que ter um ser maior que tudo isso Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Grande abraço do seu boneco. Qualquer coisa é só comentar aqui digitar aqui que eu vou estar respondendo. Tá bom? Valeu. Tamo junto. Abraço. Tchau.